Antes de começar as perguntas e respostas, tá? que eu separei aqui para falar hoje um pouco, eu quero dar uma... eu falei um pouco sobre isso na live de ontem, mas eu quero reforçar essa técnica que eu aprendi com ninguém menos que a empresa Google. Olha só, como que a Google trata... a Coca-Cola também tem esse perfil. Como é que a Google trata os problemas no dia a dia dela? Como é que ela faz para resolver os problemas? Então lá eles têm uma cultura de o seguinte, Vamos transformar os nossos problemas em oportunidades. Como é que a gente faz isso? Pega um problema qualquer. Vamos imaginar um problema. Ah, eu, tenho, eu estou com, no momento, eu estou com um problema financeiro. Ah, novidade, né? Estou com é, dívidas. Como é que eu faço? Aí, como que eu transformo esse problema em uma oportunidade? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso em uma pergunta. E uma pergunta poderosa é o como posso. Ou seja, como posso resolver esse problema financeiro como posso de repente até transformar esse problema em uma oportunidade em uma solução para outra pessoa em uma solução para mim mesmo como eu posso evoluir financeiramente como eu posso ter estabilidade financeira, como eu posso, Ah, o que eu desejo fazer, o, muitas pessoas falam comigo, eu quero fazer o um curso, mas não sei. Como eu posso fazer para viabilizar esse investimento na minha carreira? É uma pergunta possível. Então, outra pergunta é como eu posso me tornar um profissional atrativo para a indústria farmacêutica? Por que, que isso é importante? Porque o nosso cérebro trabalha com uma com uma, uma, uma forma, né? o modus operandi do nosso cérebro ele trabalha com uma coisa chamada seletividade. Você já viu quando você quer comprar um carro, você praticamente decide que vai comprar aquele carro, você começa a ver aquele carro em tudo quanto é lugar? Então será que de repente as pessoas, juntamente com você, todo mundo decidiu comprar o carro ao mesmo tempo? Não é essa sensação que a gente tem? Né? Então por que, que é assim? Porque o nosso cérebro é altamente seletivo. Ou seja, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, o nosso cérebro começa a trabalhar até subconscientemente para poder realizar aquilo. Eu gosto de chamar como se fosse o GPS da nossa mente. Então, se a sua mente fosse um GPS, qual foi o destino que você escreveu aí? Por que isso é importante? Porque você vai começar a direcionar a sua atenção para a solução daquele problema que você escreveu. Como posso fazer para isso acontecer? Então fica essa dica aí para vocês, tá? Como posso aplicar o que o Celso está falando hoje comigo na minha vida? Como posso aplicar? A gente vai falar um pouco mais, nós vamos aprofundar sobre isso, mas vamos para as perguntas e respostas agora. A pergunta é da Cássia, técnica de enfermagem de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. tá? A pergunta dela é o seguinte, o que devo saber... Para acertar em todas as respostas que me fizerem, olha só, está falando da entrevista, obviamente, né? O que, que ela quer? Ela quer adivinhar. Ela quer ter quase que, um, um, um, um, como é que fala? Um, uma bola de cristal, né, cara? Que perguntas que o gerente vai me fazer. Que pergu... E pior de tudo é que tem gente que ainda tenta responder essa pergunta. <risos> Porque... Deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu não seria uma pessoa 100% honesta com você se eu não dissesse, não sei, eu não faço a menor ideia de que pergunta o gerente vai fazer na, na entrevista. Você tem noção que existem vários estilos de entrevistadores? Vários estilos de entrevista e que a entrevista, obviamente que existem técnicas para se entrevistar, que existem aí formas de fazer isso, mas não existe uma técnica só, quer dizer que então não tem nada para eu fazer, Celso? Eu tenho que ir no escuro? Não, longe disso. Só que o um caminho que eu posso te dar certeza que é o caminho errado, isso eu posso falar para você, o caminho errado é você tentar adivinhar o que o entrevistador vai perguntar. Cara, isso, eu sei que eu repito isso às vezes com vocês, mas é pelo nível de erro que você está tá, tá, tá se assim, incutindo, no nível de para onde você está entrando, que caminho perigoso é esse? Eu quero deixar claro isso aqui, esse é um caminho muito perigoso, tentar adivinhar o que o entrevistador vai perguntar. Primeiro, que vai ser ruim se você errar, porque olha só, eu já falei sobre os conteúdos, mas eu quero deixar isso mais claro aqui com vocês, se, você não, se ele não conduzir a entrevista da forma como você está imaginando. Você perde completamente a sua estrutura. Pronto. Cara, não foi nada do que eu imaginei. Não foi nada do que eu imaginei. Não fez nenhuma pergunta que eu havia preparado para isso. Porque a ideia da entrevista é justamente entender quem é você. Então, um bom entrevistador... Ele vai sacar que você tá meio brifado e vai começar a sair da rota e te pegar de qualquer jeito. Então, isso não é legal. Então, aí você também pode se dar mal acertando a pergunta, cara. Entendeu? Olha, eu treinei para a pergunta que ele me fez. E aí, sabe o que, que ele vai sentir? Que você tá ali preparado para aquela resposta. Eu já tinha... É, é, treinado aquilo ali. Então, o entrevistador, ele tem muita essa crítica, e, e com razão, porque entrevista é um momento onde ele quer te conhecer quem você é de verdade. Ele tem essa crítica de, cara, vem vem briefado, vem preparado, não é ele, não é a pessoa mesmo. Então, esse é um erro muito clássico, querer acertar. Como é que a gente desconstrói isso, então, Celso? Você só falou que não é certo. Como é que eu faço certo, então? Aí que está... Se, já viu? Vamos falar de... Como é que você aprende uma nova língua? Qual que é a melhor forma, a forma mais efetiva de aprender uma nova língua? Vocês vão ver que tem relação com o que eu estou falando, tá? E aí, qual que é a resposta certa? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Qual é a resposta certa? Então, o que, que a gente precisa desconstruir? A grande lenda de que existe uma resposta certa. Começa por aí. E eu sei que isso é profundo, porque a vida inteira a gente foi educado a achar a resposta certa para as coisas. Então você faz uma prova de vestibular, marque a resposta certa, não é assim? Na múltipla escolha, não é assim? Marque a resposta certa. Ah, se você estiver nessa situação, o que você deve responder? O que você deve falar? E tal. E aí, qual que é a forma mais eficaz do que essa que é o modelo tradicional de ensino? É desconstruir essa ideia. Por quê? Porque o mundo real ele não é feito assim. O mundo real não é feito muito por escolhas. Fala comigo qual foi a última vez que você passou pelo desafio e que tinha muito claro quais eram as alternativas que você tinha que escolher. Quais eram as certas e as erradas. E como que a gente vive buscando isso? Entendeu? Buscando a alternativa. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Pera aí, Celso. Mas se não existe isso, respostas certas e erradas, qualquer resposta serve? Não. Não serve. Lógico que não. É. Só que você tem que achar os caminhos a partir que você tem que aprender a fluir. Por que, que eu falei de aprender uma nova língua? Porque já, se, já tem vários estudos científicos falando sobre os métodos tradicionais de ensino de língua. O que, que acontece com o método tradicional? Você aprende uma porrada de palavras ali, por que, que muitas vezes o cara não sai do verbo to be? Porque ele aprende um monte de palavras ali que não tem conexão. A gente já falou sobre isso em outros contextos, inclusive com o especialista, Quem está lembrando aí dá da like das, das lives que a gente fez com Clayton Mendes, que é neurocientista falando sobre isso. O seu cérebro faz o seguinte: ele não encontra aplicação nenhuma em todas aquelas palavras que você está aprendendo ali. Nenhuma. Você sai daquele ambiente ali de aprendizado e você não acha oportunidade nenhuma, nenhuma, de usar aquelas palavras ali. Por mais que você deseje manter aquelas palavras, ele vai descartar porque não tem aplicabilidade. Por outro lado, como normalmente as pessoas aprendem inglês? Elas aprendem jogando jogos, vendo filmes, conversando, sabia? Conversando com pessoas, porque quando você está no ambiente em que todo mundo fala inglês é muito mais fácil de aprender. Porque aquilo passa a ser uma necessidade de comunicação e todo mundo precisa se comunicar. Todo mundo precisa se conectar com outra pessoa. Então quando você você está imerso dentro do de um ambiente em que exige de você aquela atitude, aquele comportamento Aí o aprendizado acontece. Então imagina o seguinte, em vez de seguir o clássico do método, de aprender palavra a palavra, de tentar memorizar aquela peleja que todo mundo conhece, joga o peixinho dentro da lagoa. Começa de dentro para fora. Tá? Joga a pessoa, e imerge ela na realidade que ela precise usar. Por que muitas escolas adotam o método de dentro da escola não se fala português? Por que, que isso funciona? É o number one, por exemplo, é assim. Por que, que funciona? Porque lá você sente a necessidade de comunicar. Você quer ir no banheiro, você vai ter que falar inglês, cara. Tá? E você vai ter que falar inglês. Então, isso ajuda... Cara, você tá fazendo propaganda de, de, de escola de inglês? Qual que é? Não, eu tô pegando o mesmo método que funciona, porque é assim que o nosso cérebro é, de dentro para fora, da necessidade. Então, como é que é que eu vou aprender a fluir a fluência como propagandista se a realidade do propagandista não faz parte da minha rotina, O que que eu adoto? O que que o propagandista precisa saber? O que que realmente faz diferença? Não é saber a cascata do ácido araquidônico, tá? Não é saber o mecanismo de ação é, de determinado produto, saber sobre fisiopatologia, sobre, sobre, saber sobre farmacocinética, fa enfim, e várias coisas desse tipo. Isso não faz diferença nenhuma e se você tentar aprender isso fora de um contexto, você vai esquecer, vai jogar isso fora, porque isso não faz parte da sua realidade e não faz diferença. Agora, aspectos comportamentais, habilidades de vendas, Habilidades de negociação, habilidades de comunicação, isso sim faz diferença e você pode exercitar dentro do seu cenário. Então a gente desconstrói o que o propagandista é e a gente aprende a ser um propagandista hoje. Essa é a melhor estratégia que tem. Por que, que tentar buscar a resposta certa é um erro. Porque lá no campo, lá no campo, lá quando você estiver atuando como propagandista, não vai ter ninguém para te dizer qual é a resposta certa. Já parou para pensar nisso? Não vai ter ninguém, você vai, cara, o que, que eu devo fazer agora? Você tem que tomar a decisão dos próximos segundos. Eu, exemplo, tá? Eu fico, espero o médico mais um pouco, ou eu vou para o próximo porque está demorando? Quem vai te dar a resposta? Quem vai te dar 0,2? Quem vai dizer para você qual que é o certo de se fazer? Se você deve ficar, se você deve ir, será que só existem essas duas alternativas? Será que existe mais? Você só vai fluir? Você só vai adquirir fluência como propagandista se você aprender, grava isso. Se eu fosse você, eu escrevia. Se você aprender a pensar como um propagandista de sucesso. E se eu quero pensar como propagandista de sucesso, a última coisa que eu preciso é de alguém me dizendo qual é a resposta certa. Olha que maluco isso. Sabe qual que é o líder que realmente se destaca na prática? Não é o líder que dá a resposta, é o líder que desenvolve. E para você desenvolver, você não dá a resposta, você faz perguntas inteligentes para o seu time. Qual a resposta, qual o caminho que você acredita que você deve tomar agora? E aí a partir da decisão, da compreensão de como que ele pensa aquilo ali, você julga junto com ele, analisa junto com ele a capacidade de tomada de decisão dele. A análise do cenário que aquela pessoa tem. E junto você discute, tá? E quais serão as consequências dessa sua decisão que você imagina que vai ter? Você sabe que não é, mas você não está falando. Vou deixar um exemplo simples aqui para contextualizar e passar para a próxima pergunta. De um caso que eu conto no meu livro também, que é do eu e o Samuel, né? uma conversa que a gente teve quando ele tinha quatro aninhos. E aí, o Samuel, a gente tinha uma rotina muito, muito fixa, assim, na época que a Samira não trabalhava comigo, ela trabalhava no hospital. E aí todo dia a gente acordava e o Samuel me perguntava assim, pai, onde a gente. Na época ele falava assim, errado, né? Onde a gente vão? Onde a gente vão? Pai, eu corrigi, onde vai? E todo dia eu respondia, Samuel, a gente vai levar a mamãe no hospital para trabalhar, e depois eu vou te levar na escolinha e depois eu vou para o escritório trabalhar. E era todo dia assim, todo dia ele fazia a mesma pergunta. Até que é engraçado, né? Eu já conhecia essa metodologia, eu já sabia de todas as consequências de você ficar dando respostas prontas e eu me peguei dando respostas prontas pro Samuel. Irônico isso, né? E aí eu tomei consciência disso. Falei, cara, não, tá errado. A próxima vez eu vou fazer diferente. E ele falou, pai, onde a gente vai? E eu falei assim, Samuel, onde a gente vai? E aí ficou aquele silêncio, né? Tem gente que odeia o silêncio. Mas o silêncio significa, estou pensando, e essa é a parte mais importante, é onde a mágica acontece, que é quando a gente começar a pensar, a sair do automático, tem um conteúdo no, no vídeo de propagandista que eu falo sobre isso também, e ele respondeu, a gente vai levar a mamãe no hospital, depois você vai me levar na escola e você vai trabalhar, não é isso? Falei, é. Então quer dizer, enquanto a gente dá a resposta, a gente tira do outro a capacidade de criar a própria resposta. Tá? Então o caminho é justamente contra contrário. Quer a resposta certa? Acha a resposta certa. Parece parece, né? cruel, parece cruel. Ah, mas então você está me deixando sozinho? Claro que não. Estou do seu lado, mas eu não pego no volante. Eu não pego no volante da sua vida. Tem uma outra pergunta que fala assim, como é que eu me torno protagonista da minha vida? Assume o volante. Assume o volante, comece a confiar nas decisões, comece a tomar decisões por conta própria e comece a ver o impacto delas que você só vai melhorar na tomada de decisão tomando decisões e avaliando a sua capacidade e as consequências daquela, daquelas decisões que você toma. Então qual que é a resposta certa? A resposta certa ela vai surgir quando você encontrar ela, tá bom? Porque eu não sou guru de ninguém. Pegando a frase do do Tony Robbins, que eu acredito demais nessa frase. Eu não sou guru de ninguém. Se tem um presente que eu posso te dar, é dizer para você, eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Você é tão bom quanto eu, que sabe, pode ser muito melhor do que eu. Tá? Então, assumir isso permite que você voe e voe que talvez eu nunca voe. Beleza? Vamos seguir. Próximo aqui é o seguinte. Olha que legal, essa pergunta aqui também é bem interessante. Da Natália Garbosa, ela é bente, de Ribeirão Preto, São Paulo. Olha a pergunta dela. Talvez nessa época ela fez a pergunta ela nem era bente. O fato de estar mudando de área com 27 anos seria tarde demais para começar uma carreira nova? Aí eu digo assim, 27 anos. Engraçado, né, cara? 27 anos e acha tarde demais. O que, que, esse, o que, que essa pessoa não está ouvindo de crenças por aí? E aí eu preciso dizer que eu não sei porque uma pessoa falaria para você que com 27 anos é tarde para fazer qualquer coisa. Eu não sei qual seria, o que está na cabeça dessa pessoa, mas eu preciso dizer que ela está errada. Tá? Eu não importa se ela é da indústria, não importa se ela é propagandista, não importa se ela é gestora, não importa se ela é CEO, não, não importa não importa se ela sou eu, ninguém tem o direito escuta bem cara, escuta de coração escuta isso, ninguém tem o direito de roubar os seus sonhos ninguém tem esse direito, de dizer pra você que você tá velho, que você é gordo, que você é magro, que você é negro, que você é branco que por causa que você é mulher, que você não tem isso que você não merece qualquer coisa então, começa a parar de, de colocar, vou falar outro, outro um caso bem legal, sabe a, pro, a propósito, siga essa pessoa vocês vão gostar, Ken Robinson Ken Robinson, assista as palestras desse cara Ele citou uma frase linda Eu acho que se eu não me engano é de Shakespeare Ou alguma coisa assim Mas é... Enfim, a história era de um homem que amava Um homem pobre, plebeu Que amava uma mulher Extremamente rica Que vivia num palácio Então ele era um amor assim né? As histórias gostam de contar esse tipo de coisa E aí é, Ele... Ele então se declarou para ela, ele pegou um lenço, um, um pano, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, mas que para ela era, era algo super normal, um tecido normal. E ele, falou, ele disse para ela assim, "Ó, é, Nossa, eu te amo demais, e se eu pudesse, eu te daria as pedras mais preciosas do mundo, eu te daria aquilo que tem mais valor no mundo, para demonstrar o quanto eu te amo, mas eu não posso te dar isso. E nessa hora, aquilo que eu tenho de mais valor, eu estendo para você, para que você pise. Agora, pise com cuidado, porque você está pisando nos meus sonhos. Então, qual que é a reflexão que eu quero fazer com vocês? Quem é que você está deixando pisar no seu sonho, cara? Quem é que você está deixando entrar na sua área né, de convivência, de influência? E essa pessoa realmente está elevando sua barra, o seu nível, ela está te fazendo, ela está tá te inspirando, tá? e talvez, isso não é que a pessoa está errada ou certo que ela é mal ou boa, não, ela, a gente entrega o que a gente tem, a gente passa para o outro o que a gente tem. Então, se a gente teve uma vida limitada pelos nossos medos, se a gente não teve coragem de perseguir os nossos sonhos, a gente acaba achando que isso é uma vantagem. Olha, eu, que bom, né? Eu, eu, eu Faça igual a mim, Tá? Não acredite que você consegue chegar onde você quer. E adivinha, você vai chegar. Acreditando ou não, você está certo. Como diz Ford, né? Ford disse isso. Se você acredita que pode ou acredita que não, de qualquer jeito você está certo. Tá? Então fique esperto com isso. Pelo amor de Deus, 27 anos, cara, é tarde para quê? Meu Deus do céu, acho que é tarde para entrar no Ita, não é? Não tem jeito, né? Acho que é só até os 21 anos. Tirando isso aí. Não sei, eu não sei dizer pra que seria tarde, não. Ser jogador de futebol, talvez? Não sei também. Quem sabe? Talvez não. Né? A gente não percebe que a gente tem uma frase do... Tem uma frase do Steve Jobs que eu adoro também, cara. É um cara muito inspirador, apesar né todo mundo é imperfeito. As pessoas falam assim: nossa, mas ele era é tão ignorante com as pessoas. Cara, o cara é um gênio, ele tinha que ser ainda o melhor para lidar com as pessoas. Então a gente tem que aprender a admirar as pessoas pelo que elas são boas, né? A gente tem a mania de olhar. Tem uma parede enorme branca, a gente olha o um pontinho preto lá no meio dela e esquece todo o resto, né? Então a gente tem essa mania, assim. Então, assim, é, admiro ele por várias coisas. E ele sempre falava isso. Quando a gente descobre que a vida é, que é, é, é. o mundo é construído, é feito por pessoas que não são mais inteligentes do que nós e que eu não estou aqui simplesmente para viver, para passar o tempo e tudo mais, mas tudo que eu coloco no mundo sai do outro lado, alguma coisa nova. Então eu começo a perceber que eu influencio as coisas também. Então, cara, você faz parte desse mundo, imperfeito do jeito que é, mas faz parte de torná-lo um mundo melhor também. Então, se nunca tem uma pergunta aqui, vou até emendar essa pergunta agora, que eu acho que faz muito sentido, com uma outra que diz assim, o que faria um gestor contratar, presta atenção, essa é legal, alguém que nunca foi da indústria farmacêutica? Se eu fosse gestor, e é o que normalmente acontece, né? se eu fosse o gestor da vaga, é, a resposta para ele seria bem direta, ele assim, olha, faça o que ninguém nunca fez. O que faria um gestor contratar alguém que nunca foi da indústria farmacêutica? Faça o que quem da indústria farmacêutica nunca fez. Como assim, Celso? Mas tem como fazer? Claro que tem. Porque todo mundo entra numa zona de que é aquilo que a gente acredita, a zona da crença. O né? que, que o Walt Disney fala? Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Cara, a gente tem que aprender com essas figuras, a gente tem que aprender. Entendeu? Olha isso. Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Então a gente tem a zona da possibilidade, daquilo que dá para fazer. Ninguém nunca tenta algo diferente. Então muitas vezes o gestor, ele quer justamente isso, ele quer oxigenar a empresa, ele quer trazer ideias novas, ele quer que você pense em coisas que ninguém mais pensa porque acha que não é possível fazer. Então aquela frase, né? ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então a vantagem de você ser neófito, é de você não ter tanta trava para fazer coisas novas, para mudar, para fazer diferente. É, então, pensa um pouco sobre isso também, tá? Sobre o, tem uma cena. Eu adoro ver filmes e, e pegar insights de filme. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito do Matrix. E tem uma cena, cara, que eu adoro. Que é quando ele fala assim, agora, agora o pau vai quebrar, né? É o terceiro ato ali. O começo do terceiro ato do filme, quando ele vai resgatar o Morpheus, Morpheus e ele com a Trinity chamam, um, sei lá, um programa que tem um monte de arma ali, vem um tanto de arma e tal, e a trinta fala para ele, preciso te dizer que ninguém nunca fez isso. E a resposta dele é, e é por isso que vai dar certo. E é por isso que vai dar certo. Acaba que a gente se acostuma a fazer isso também. Eu, ninguém nunca tinha um canal do YouTube de propagandista, ninguém nunca tinha tentado fazer da forma que a gente fez, ninguém nunca tinha... Um curso com a metodologia que a gente teve. A maioria das pessoas fala que Cara, não vai dar certo. É impossível. Ninguém nunca fez. Bem-vindo ao impossível. Cuidado. Só mais uma vez. Cuidado com quem você deixa pisar nos seus sonhos. Escuta o que eu estou falando. Tem muita gente que não tem a melhor das intenções na hora que vai te aconselhar. E mesmo que não seja por isso, talvez ela tenha até as melhores das intenções. Mas essa pessoa é quem você admira. Essa pessoa é onde você quer chegar, é uma pessoa que você olha nos olhos e fala assim Eu quero ser igual a você, cara. É isso? Então, beleza. Se não é, por que você está pedindo opinião para ela? Não é todo mundo no setor que é são pessoas maravilhosas de se espelhar e tudo mais. não O setor é cheio de falhas como qualquer outro setor. Então, modele com os melhores. Quem é o melhor, Celso? Cara, é você que tem que fazer essa análise. Quem é o melhor para você? Quem são as referências para você? Modele com os melhores, benchmarking é isso, é pegar o melhor e aprender com ele, não é com o segundo melhor, não é com mais ou menos, não é com o medíocre, porque quem modela medíocre vai ficar medíocre também, então a gente tem que começar a olhar isso é cara, eu acho que eu estou precisando melhorar aqui a minha capacidade de escolher quem são as minhas referências, e isso não tem a ver com fugir de feedback não, tá, não é fugir de feedback não, quer dizer, é muito bom ouvir é, o que as pessoas têm para dizer, especialmente quem você admira e confia e fala com você, cara, isso aqui é um erro que você está cometendo, ó, show de bola, tá? Agora, pisar no seu sonho, não, aí já é demais, né? Sem experiência na área, fica difícil entrar, né? Ué, não, não fica não. <risos> A gente vem falando muito isso aí, não, não fica não, é tão difícil quanto sabe quem não tem experiência, vocês precisam aproveitar a vantagem de não ter experiência porque você só tem uma vez que é sem experiência entendeu é só uma vez depois vocês vão ter cobrado deixa eu te falar uma coisa você sabia que o processo para quem tem experiência é outro não reclama não sério não é difícil é outro processo é outro muito mais profundo muito mais criterioso com a cobrança muito maior tá gestor não tem tempo a perder então é chegar já entregando o resultado, chegar pronto e com estrutura. ele também não vai apostar na dúvida. Acima de tudo, vá buscar sua experiência. O que está faltando para você começar a viver de vendas hoje? Viver de metas e de resultados? O que está faltando? Responda para você com sinceridade, do profundo da sua, da sua alma. Está faltando segurança? Porque você talvez não confie que vai gerar resultados suficientes para sobreviver disso? Então perceba que o ponto é esse. Você precisa... É, é, é elevar a sua performance profissional, elevar a sua performance em vendas a um nível profissional. Para você ter segurança para viver de vendas e entregar resultado. Ninguém vai apostar em você, ninguém vai confiar em você mais do que você mesmo. Investiga de onde está vindo essa falta de confiança para viver, viver de resultados. Muitas vezes, vou deixar até uma aqui para vocês, tem gente que enriquece vendendo bolo de pote... Porque tem gente que acha que é vergonhoso vender, e aí que está o mistério, todo mundo vende. Sabe qual é uma das, das atividades mais honrosas que existe? É vender, porque não é fácil, porque é desafiador, porque todo dia você tem que começar de novo, mas é isso cara, é isso, ser propagandista é isso, não é diferente não. Então, permita-se viver a experiência de vender, de viver de vendas. Tem gente que enriquece vendendo bolo de pote na rua, tem gente que enriquece vendendo cachorro quente. Não tem vergonha nenhuma em trabalhar com vendas não, em viver de vendas não, tá? Cuidado, cuidado com essa história de ah não, mas eu só quero se for propagandista, porque propagandista é chique, não é não. Puxa pasta no sol, na chuva, sobe escada, elevador estraga, leva a portada na cara de médico, é xingar com o paciente, tem vida fácil, não. Então, essa adrenalina de viver de resultados, todo mundo tem que, tem que passar por isso, uma vez na vida. Agora, falta celso técnica, falta experiência, falta competências, então falta preparação. E aí, você, eu acredito que você já sabe o que, que se precisa. Tá? Falta preparação para você estar tá pronto para os desafios. Se você teme os desafios, é porque você não está preparado o suficiente. Prepara até você desejar os desafios. Pessoal, beijão, um abraço. Tamo junto!